que não resolve os seus problemas, é o presidente do é o governo, o, o governo não resolve nada também, mas agora vai resolver, vai resolver porque eu vou ser presidente e eu vou resolver